Salve galera pegadora, tudo bem? Aqui hoje, Rafael. Substituindo o Tigão. A dica de hoje, vai ajudar você a melhorar e durar mais na cama. Mas se quer resultados urgentes e grandes, aconselho acessar logo, direto, o nosso guia na descrição. Mas agora vamos ao conteúdo. Eu sou um dos muitos, que passou de 2 a 5 minutos. Para mais de uma hora. Mas como tu já deves saber, isso não ocorreu da noite para dia. E uma das coisas que me ajudou, foi a alimentação. Dentro das várias coisas, frutas cítricas. As frutas ricas em vitaminas B e C, como a laranja, o limão, a alva e o maracujá, são fontes de disposição e também podem trazer a sensação de relaxamento e ajudar a tratar a ejaculação precoce. Vou repetir. Laranja, limão. E maracujá. Essas trazem grande relaxamento e ajudam a tratar a ejaculação precoce. Elas são fortes aliados para aqueles que estão sofrendo com a ejaculação. Quem apresenta essa disfunção geralmente não encontra ânimo para muitas atividades e acaba sempre estando irritado. Essas frutas podem ser consumidas em natura, mas também como sucos ou na salada de frutas. O que a imaginação mandar. Mas não adiante comer isso uma vez. Um dia ou outro. É preciso ter disciplina incluir essas e outras, que traremos em outros vídeos, não sua alimentação diária. Rafael se despede de você perguntando, quer resultados mais rápidos, durar muito ainda hoje? Faça os exercícios de nosso guia. O link é esta na descrição. <risos>